Vai, que é o é é um personagem. Bem-vindos a mais um <risos> Twin Side Show. Hoje a gente está aqui com Façanha. Façanha, bem-vindo ao nosso show. Mas estou muito, muito triste de você estar aqui, porque você é uma das pessoas que eu estou torcendo bastante. Começou bem parcial, né? Agora sou mesmo, agora posso falar. Sou muito parcial, então estou torcendo você mesmo e né, todo mundo. Enfim. Bem-vindo. Oi, obrigada, gente. Eu feliz é por gente... estar aqui. Gente, agora vai ser um pouquinho diferente O Passanho vai contar um pouco do jogo dele é, Falar mal de alguém que ele quiser Alguma coisa assim Perguntar se ele sabia que ia tomar no cu umas coisas assim. e, só, e, e ele tem uma coisa pra contar pra vocês Porque falaram que eliminaram ele Porque achavam que ele tá namorando o Júlio Será que é verdade? <risos> Vamos descobrir Pô, de Deus, Pode, a minha começar. Pode começar Pode começar é, Fiquei sabendo que acharam que a gente era um couple Pelo amor de Deus, né? Adoro o Júlio, maravilhoso, mas meu amigo Enfim okay. é, Mas eu acho que é um dos motivos que eu fui eliminado Porque acharam que a gente era um F2 Poderosíssimo Então acho que esse foi o motivo Que é uma pena, né? Porque eu tentei eu tentei mostrar para as outras pessoas Que a gente não era um F2 Assim, tão é, Forte Eu tentei passar essa imagem para eles Mas, obviamente, não deu certo E na própria entrevista do Júlio Ele fala que o F3 o principal dele seria Milênio e Argo, se eu não me engano. Uhum. eu tava tentando trabalhar com outras pessoas? Porque eu sei que se a Jaci original desse certo, claro, eu adoro todos, mas eu ia ser eliminado. Tipo, se tudo desse certo e a gente chegasse no F4. Eu tenho a consciência de que eu sairia, então, na minha cabeça, eu tinha que tirar um deles antes, entendeu? Então, é, eu não pretendia seguir com eles até o F4. Adoro todos maravilhosos. Mas eu pretendia flipar ó, em determinado momento, se eu tivesse a chance, né? uhum. quem você ia jogar? Com quem? Eu adoraria jogar com a Gabi, eu adoraria jogar com a Gabi, com a Isa, eu tentei jogar com elas é, Eu me dei muito bem com a Bia também, eu adoraria jogar com a Bia é, Inclusive no CT que eu saí eu sinto por não ter confiado nela É, é que fica difícil confiar na Bia depois de tudo que aconteceu mas se de repente eu tivesse confiado nela naquele CT, eu teria, sei lá, sobrevivido, talvez. Mas Gabi, Isa e Bia, eu adoraria joga ter jogado com elas. Uhum. Diego? Eu perguntei agora se não está nada. Ah, é. e Façanha, é, você é bem sorrateiro quando você joga, né? Você jogou igual eu... ou você mudou? Porque pra plateia parecia que você estava bem sorrateiro, comendo pelas veadas, assim, como você sempre joga. Eu acho que ser, ser, ser sorrateiro é o meu modo de jogar mesmo. Eu tento não chamar muita atenção. E tinha meio que uma coisa novatos versus é, as pessoas mais experientes dos jogos. E por algum motivo as pessoas achavam que, que tipo, eu era fodão e, sei lá, e colocavam um alvo em mim. Gente, pelo amor de Deus, eu sou... Flop. Me deixem aqui quietinho. Eu tentei, então, ficar quietinho, não chamar muita atenção. É, que é um, um modo de jogar mesmo. Eu sou mais sorrateiro. Não uhum. deu certo, né? Mas... Eu fui mais agressivo do que geralmente eu sou. Uhum. Mas é a vida. É o que tem então, hoje. Então, uma pergunta aqui que fizeram para você, que o seu amigo Leonan fez para você. Ele perguntou, eu quero saber... No que essa experiência se compara ao T.W. Apocalyptic World? Olha, yeah. os dois são bem intensos, viu? Os dois são bem intensos, inclusive com as provas de fotos, que é uma coisa que eu morro de medo. Mas eu cresci tanto com o VD, não sei porquê. É uma coisa de outro mundo, gente. Você vê gente, sei lá, te julgando e torcendo por você. <risos> e eu tento sentir o amor né, das pessoas. Eu tento pegar isso, tento pegar as coisas positivas e usar. Mas eu acho que eu cresci muito, não só como pessoa como jogador. É, inclusive na Merge, é, eu falei que eu fiz um jogo até um pouquinho mais agressivo. Na minha eliminação eu tava falando basicamente com todo mundo ali. É, uhum. Mentindo pra todo mundo, porque eu tava desesperado. Então, eu acho que eu nunca fiz isso num jogo, tipo, ir no PVT de todo mundo. Eu só não fui no da Gabi no da Isa, porque ia ser é muita cara de pau. Mas eu tava basicamente no PVT de todo mundo implorando pra ficar. Eu nunca tinha feito isso aí. E... Sei lá, eu, eu acho que eu cresci muito Legal. Quem sabe, me chamem no futuro Ou em outro jogo, eu já tô mais preparado All Stars, né? Vai saber Quem sabe, né? Porque, eu tenho depende de eles algumas pessoas Flops, né? Eu tô aqui, gente Sou Sim, Sierra Vaqueira é? Tem uma Sim. pergunta aqui do Danilo Nunes Ele perguntou assim Se era o Júlio que controlava As eliminações da Jaci E você era o braço direito Ou você usava o Júlio de escudo e você tomava As decisões na Aliança? Eu não acho que era ele que decidia. Assim, eu tenho uma característica do meu jogo que eu gosto de jogar com... Eu gosto de me aliar com pessoas que têm um alvo grande. Porque eu gosto que eles tomem a, a, as balas e eu fique mais escondido. É, essa, essa é uma característica do meu jogo que eu gosto muito. Eu não sei jogar com alvo, então eu prefiro que o meu aliado seja o alvo. Hum. Mas na jaci é, é, tinha um quarteto... Agora eu posso falar isso, já tá no final? É... Era hoje. Júlio, Se você não eu... falar, a minha amiga vai falar hoje. É, então, era Júlio, eu, é, o Iargo e a Mi. E basicamente era a gente que decidiu o que acontecia, né? Não quero soar ah, arrogante, mas a gente decidia em conjunto o que era melhor a tribo. Uhum. É, como plateia a gente via mesmo que vocês quatro estavam né, os... mandando, tá. né, mandando. É, não era tipo alguém que decidia, ó, oh, uhum. gente, a gente vai fazer isso. Não, a gente jogava no chat e a gente debatia pra ver o que era melhor. Não era, é, tipo, uma pessoa que decidia, era o grupo. Uhum, o Júlio falou a mesma coisa na né? entrevista dele. E fala assim, assim, quando começou o jogo, primeira, ah, terceira pessoa lá, anunciada, Carol, irmã do Mário. Você é muito próximo dela, né? Tipo, é próximo dela. A pessoa mais próxima dela do cast. O que, que você achou disso? Então, a gente não é tão próximo, assim. O, que, o contato que eu tenho com ela... É que ela é irmã do Mario e eu tenho toda a afinidade com o Mario, né? Então, eu falei, pô, né, ia ser ótimo jogar com ela. Até porque no Survivor TW eu, joguei, eu cheguei na final com o Mario, então... Imagina eu chegar na final do VD com a irmã dele, uhum. mas não, ela me achou meio desesperado. Mas eu acho que eu tava meio desesperado pra entrar mesmo. Porque eu fiquei com tanto medo de não ser escolhido que eu acho que eu passei uhum. até uma imagem meio desesperada. É, mas não foi sim. a intenção uhum. Nossa, mas você não teve medo de todo mundo associar ela a você E que ele e vocês dois foram por causa disso? É que, sei lá, tinha tantos motivos para as pessoas nos associarem Sim, sim, Tem, sim. Tinha... todo mundo tinha algum motivo, né? Sim, tinha ela, eu já conhecia, sei lá, o Rabone pessoalmente E eu me dou bem com o Rabone, então podiam colocar esse alvo Eu conheço o Júlio há muito tempo a gente jogou um uhum. jogo no Orkut chamado Mafiosos, tipo, anos atrás. Então, eu fiquei com medo das pessoas, sei lá, irem atrás disso, descobrirem, sei lá. É, a Milene também é uma pessoa que eu gosto muito, eu sempre me dei bem. E era minha Amazona, então eu fiquei com medo de me associarem a ela também. Então, tinha uhum. vários motivos para me associarem com várias pessoas. E os Jogos Verazes lá, deu algum álcool pra você ou não? Não entendi, desculpa. Os Jogos vorazes <risos> deu jogo. algum álcool pra você? Alguém citou aquele jogo lá como referência? Não. Não, ninguém falou muito, não. O que eu achei ótimo, né? Porque é, falar que você ganhou algum jogo já traz alvo. Né? Sim, falou nada, já aí, né? que, você, que você ganhou um jogo mês passado. Sim, porque foi não, muito eu recente. Fiquei eu fiquei bem de boas, até porque. É, imagina se descobrem que eu ganhei jogos vorazes e cheguei na final do TW. Iam, sei lá, me a alguém perigoso E, gente, eu não sou perigoso, eu sou sonso Eu só vou junto com a maioria Me deixem aqui nossa Isso ia é ser perigoso, amor E sonso? E essa não, coisa de sonso da sua briga do Glauco? Conta pra gente o que que rolou aí Com o que? Desculpa? Glauco, né? Que ele de sonso Não sei o que que era Ah, não, mas aquilo ali foi brincadeira Até foi no meu PVT Mas eu sou sonso, de verdade Mas foi brincadeira, eu gosto do Glauco A gente teve um desarranca-rabos Mas... É... Eu gosto dele. Ele só é perigoso no jogo. Igual hum. a Bia. Adoro os dois, mas, né, gente? Perigosos. Sim. Tá certo. Diego, você tem alguma pergunta? Não, não tem mais nada. Se ele quiser deixar algum recado assim para fanbases, moderadores, pode falar. Olha, eu acho. Para os amigos e rivais. Eu acho vocês dois maravilhosos. Vocês são muito fofos. Inclusive pessoalmente, vocês são maravilhosos. E os moderadores, eu não tenho nada pra falar de ruim de nenhum, gente. Eu não quero citar nomes agora, senão eu vou esquecer, porque eu sou sonso. <risos> Mas eu acho de todos, eu adorei essa experiência. Eu acho que é mais do que um jogo, é sei lá, gente, é outra coisa. Quem não jogou ainda, é, tem que jogar pra ver qual, como é. Sim, Mas, e ai, quem não é, jogou fica sou... julgando, né? <risos> eu quero agradecer também todo mundo da plateia, que é, tinha uma galera que ficava citando meu nome e tal, algumas pessoas. E eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas, gente, muito obrigado mesmo. Eu, eu tentava não curtir, nem comentar nada, porque se você tem muita torcida da plateia, você também tem alvo. Então eu ficava tentando ficar Certeza. quietinho e fugir disso. Mas obrigado a todo mundo, tá? Ah, peço que você que não curtia melhor. meus comentários. <risos> então, mas eu espero que vença melhor né nessa final. Se Sim. é pra perder pra alguém, seja pra melhor pessoa. Sim, e é sua Aí... aposta de quem não vai ganhar. Quem não vai ganhar? É, uma pessoa que não vai ganhar. É o máximo que a gente pode ter de esporte, que você acha, não que você quer. Entendeu? Que eu acho que não vai ganhar. Olha, talvez até erre, mas enfim, é o que eu tô sentindo agora. Talvez a Steph não ganhe, porque... É, eu acho que ela pecou muito no social. Eu não sei se era comigo, se ela não tinha interesse em falar comigo. Mas até onde eu sei comigo, com o Iargo, com o Júlio e com a Mi, ela não teve muito contato. Tipo, ela não, nem tentou fazer social, na verdade. Então, sei lá. Nada contra ela. Mas eu diria ela, talvez. Aí se ela ganhar, cala a minha boca, né? Mas... Sim. O trevi. É a vida, cala né? um também. Né? O trevi é... Tá. <risos> Mas é, né? Tá bom, então. Obrigado, Vipassanho, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, gente. Beijos, seus maravilhosos. Desculpa, e agora eu vou contar, jogo, tá? que... seu jogo te contar uma coisa mesmo. pro Diego. O okay. Diego, tem que te falar que quem apresentou o Jesse James foi o Vipassanho, viu? E eu te passei na hora. É sério? pós the summer <risos> sério. Ele me falou, Passa né? Eu amei. Conseguiu. Fiquei viciadíssimo, viu? Eu sou viciado, é viu? Cura, aceita. A gente tá viciadíssimo. Muito obrigado. Cira, tá Instagram -o dela agora. <risos> Tchau, gente. Tchau, obrigado e até semana que vem Até, até, até alguns dias ah, é Faça um bom trabalho dá, né? Beijo, beijo Sim. Beijo Tchau